Salve aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Dessa vez, ó, clima natalino, mano. Estamos no mês de dezembro e é mês de festa, né? Eu sei assim, entre aspas, e meio a que a gente tá vivendo, né, mano? Nessa. Você sabe do que eu tô falando, né? Atchê. É, que fraca, nossa, meu Deus Eu fiz aqui, mano É uma mini, ou, ou, Vai é uma mini comemoração, tá ligado? Eu não costumo arrumar o setup pra essas paradas E eu curti bastante, velho, ó e, Mano, depois eu vou ligar essa parada aqui numa próxima, você vai ver Essa parada aqui é uma LED que acende, velho Só que ela é a pilha, tá sem pilha Mas é pra ficar bonitinho, tá ligado? Bom, então é isso aí, vamos lá, mano Vamos jogar uma Among Se você quiser jogar comigo, já sabe Vai lá no meu Instagram, é, me segue Manda uma mensagem no PV, mano, que eu respondo todo mundo lá E de lá eu mando o link do... WhatsApp e depois você a gente Conversa, aí você entra no, no Discord e a gente grava que nem Essa galera toda que tá gravando comigo, beleza? Então, mano, desde já eu peço que você deixe seu like aí Se você não é inscrito, se inscreve, velho Isso é muito importante, mesmo Ó, se você não deixar o like, rapaz, ó juro, cara, eu juro que eu vou Eu não vou fazer nada, não, não vou fazer nada, não, eu juro Mas, mano, é isso, velho, então bora pro, li, pro vídeo É, eu tô meio Ansioso, porque são galera Sempre a galera nova que tá gravando comigo, tá ligado? Então é isso aí, mano, bora lá, tamo junto <risos> ó, se liga rapidinho, gente não, não começa a matar ainda no começo, tá? Ó, uh, uh. vamos na mesa aqui, ó Fica todo mundo ao redor da mesa do botão aqui, ó Pra mim tirar um print bem bonito Bem bonito um print Pra ficar todo mundo bonitão aqui no, no print, beleza? Vai mais pra lá, vai, vai lá, pinguim Mais pra lá, aí, ó assim. Aí, ó Ô, Rian, é enco... encosta na mesa, Rian encosta, Ô, Rian, tá tampando meu nome, ah, Rian Aí, ma... ô, ô, Fê Vem do meu lado, Fê Tô, Tu merece, vem aqui, velho <risos> Vem aqui, ver... não. Vem aqui do meu lado, bicho. Você merece. Ô, Verde. Sabe aqui, do lado do vermelho, meu filho. Lado do vermelho, meu filho. Vem aqui do lado do vermelho, ô, Verde. Vem. Vem, Verde. Vem, Verde. Ô, Verde. Vem do meu lado. Isso, Verde. Isso, ó, coisa linda do meu deus do coração. Vamos lá. Ô, ô, ô, um, Fica parado, Paitão. Tá um. Mais pra cima, mais pra cima. Mil milhão de anos depois! Que lindo que ficou! Não, ficou feio mesmo, é verdade, é sério. Eu acho que é Papai Noel. Mas tu já tá achando, bicho? Você tá, tá crente mesmo. Não, agora tô. que é o primeiro dia com vocês. Ah, fecharam aí, ó. Fecharam o bagulho, gente. Fecharam o bagulho, gente. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso comigo não. Boa, garoto. Um Beleza, encontrei, um encontrei, um encontrei um corpo! Então denuncia o corpo logo! Ai. Eu tô com o coração. Ô, Rê, você é pro play mesmo. Né, foi lá no botão pra apertar. Ah! Ele apertar o corpo tava... Ah! Ah! Mano! Uhul! Meu! na moral, velho. Que jogo foi Ô, oh, é sério, gente. Eu fiquei com um aperto no coração, eu Tive que me sacrificar, velho. Ah. Não, tu não tem tá não Fica pertinho não, bicho. de B, eu passei foi a faca nele. Nossa, mano. Mano, foi o jogo mais rápido de todos, velho. É sério, assim não Ei, dá não. eu, eu sou não. não. Play, eu era uma do Bora, gente. Bora, gente. Tomara que não seja eu de novo, que eu já tô cansado. Elezinha, ah, mano, eu rua. não acredito, mato velho. Mata Ah, mano, na moral, velho. Eu já tô cansado já. Oh, tô cansado. Eu primeiro, Se eu morrer primeiro, eu moscou, viu? Tô cansado. Verdade. Tô cansado de ser, Ai, eu... de ser impostor. Ô, Elisinha, ah, já tô, só tô cansado. Doutor. Eu não fui nenhuma vez, hein? Não é Elisinha. possível. Eu tô fazendo minhas tasks, hein? Pode ver, olha lá. Eu sou a segurança dela. Não, me de tem, hein? Que eu tô fazendo download. Elisinha, sete perto do Moscou, por favor. É, tá, tá Ela eu... tá fazendo download. Mas é ele, não sou eu, olha lá. Tu quer, tu, quer <risos> o que, tu quer o quê aqui, pai então? Tu quer matar ela? Tá fazendo não, o download, de você. Ele vai matar não, eu tô aqui. Ah, tem dois, dois aqui, ó. Hein, Fernando? Oi? É, eu fico. Tem hora que. Eu fico, Ai, eu de mim, pra Deus, ver. Meu Deus, tem um corpo. Foi o Moscou que matou na minha frente. Quem, o Quem foi o Moscou? Não o Elisinha, olha o Elisinha. Eu fico, fico o curioso. Foi, foi, foi o Marron, Elisinha. Matou, matou na minha frente. O Marron, Elisinha. Mano. Ele matou na minha frente. É o pai da onda. Quem viu o Moscou matando, gente? Moscou, oh, mas como é, é o velho, nós passamos. pai do Ramon, é, a menina foi na PDL. Foi mesmo? Foi O pai tá, tá oh, estavam comigo. Eles estavam. Eu também tô com eu você. Nós dois. Ele matou. Mas são dois impostores. Eu marrom, eu marrom. Como que não pode eu ser um fui, deles? Comunicações, já vivo. O gel você escuta? Ah, então volta no rio. Vai, volta aí. Eu não sou. Eu só sou uma criança de 12 anos. Mano, vocês votem em mim velho. Eu tô com todo olho chavinho. Quem nisso que você me traiu o seu quê? O com o é um dos dos três, que olha. isso, velho? Ô, Elivinha, Elivinha, bora, bora, bora, Oi. Elivinha bora tirar o, o laranja e depois bora tirar o verde aí, pô, o verde. Que é é Péz, vocês são muito lindos. Vocês são muito linguiceiro, bicho. Linguiceiro? Diferente essa, essa palavra. É o vermelho, é o vermelho ah. é me matando. É, é o vermelho, é o vermelho. Como é que você vermelho. me viu matando, não, mano? É. Eu tava ligando, não, velho. Não. Mentira, você é. A luz é. tava é. desligada, não. mano. Não, firmeza. Olha esses caras, bicho. Olha esses caras. Ó, ó, ó. vocês lembram Vocês lembram que o Moscou faz votar em quem... Ó, oh, vocês é, sabem eu... que ele faz votar, votar em quem no não é. Mano. Mano, no Moscou, mano não é que... F... Mano. Ô, oh. ô. É oh. é que... Ai, gente, o mano, tá eu sou que, safado. que safado. Gente. Laranja. É laranja. Que laranja. safado, velho. Não foi eu. Gente, é sério, ó. Na moral, mano. Pique. Cara de pau, velho, que, é, mano, é laranja, é laranja. velho, você acredita, é você... Ah, sou eu, não, não, depois, ó, é oh, oh, depois não da, deixa eu falar uma coisa, depois que acabar a partida, é eu vou ter que falar uma coisa, velho, é Moscou, é Moscou, Moscou tá muito estranho, não, beleza, acabou a partida, <risos> gente, vocês acertaram, mano, vocês ac... acreditam que ele é meu parceiro de impostor <risos> <risos> e ele votou em <risos> mim, <risos> velho, em mim, mano. O quê? Ele é meu parceiro de impostor e votou em mim, o Ian velho O Rian também entrou. votou, o velho já tava morte, ele ele. Não, eu o era impostor O Rian votou, o Ian votou, é votou é em, em mim, velho Eu não acredito eu nisso, não acredito. mano eu sou Velho, o Ian, mano Eu tô te ajudando tá. oh, o, o programa mostrou pra ele que eu e ele eram impostor Os caras votaram e ele falou Eu votei no Fernando Eu votei no Fernando <risos> Do céu. Eu vou. Mas, gente, tchau aí pra vocês. Falou, eu não aguento isso, aí, não, mano. Valeu. Pelo encabimento, uma parada dessa. Tu tem um amigo, ele tá jogando com você. Tem uma chance de se salvar ele faz, fica aguenta e vota em você, meu Deus. Oh, mãe! <risos> mano, é isso aí, só tá ligado? Eu não vou reclamar, mano, também, porque ele não manja jogar, então fazer o que, né, bicho? Vamos lá, bola pra frente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí, se não for inscrito, deixa o like. Instagram, Fernando do Godz, vai lá, mano, manda uma mensagem se você quiser jogar comigo e gravar, mano, lá eu combino depois das paradas tudo certinho manda o Discord, manda o grupinho do WhatsApp tá ligado? Espero que você tenha curtido o meu setup aqui, mano, porque ficou o um setup de Natal quer que eu faça um vídeo dele aqui, mano? É, eu acho que eu vou fazer um vídeo dele, será? Comenta aqui, mano você quer que eu faça um vídeo te mostrando aqui, como é que tá? Beleza? Aquele, aquele off, making off aqui do... tá? Então, mano, comenta aqui embaixo, beleza? Muito importante, tamo junto, valeu, tchau mano.